Como eliminar a gordurinha da barriga de maneira rápida. Além disso, no final desse vídeo vai ter uma dica de uma vitamina proteica que vai ajudar muito você. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é ficar deitado, assim como eu estou deitado. Deitou, nesta posição. Você vai pegar um peso, aí o peso que você conseguir pegar, pegue, segure nas extremidades do seu peso, assim. Com os braços estendidos, você vai contrair o seu abdômen, projetar o seu peitoral acima, tirando as costas do contato com o solo. Deixa eu ficar na enviesada assim para você ver, ó. Tirei, volta a posição Tirei, volta a posição inicial. Somente fazendo esse movimento. Só que tem uma dica: quando você subir, contrai o abdômen e solta todo o ar. Volta, subiu, contrai o abdômen, solta todo o ar. Subiu, mais uma, solta todo o ar lá em cima. Agora que você já aprendeu a fazer esse movimento, vem aquela dica de ouro. A dica de ouro, que é a segunda parte, são os números de repetições. Neste exercício aqui, para quem é iniciante, que não conseguir pegar um peso, você pode utilizar aí sem peso algum, somente esticar os braços, o peso do próprio braço é que vai fazer efeito para que você consiga também trabalhar o seu abdômen. Pode ser feito de uma a três séries. O ideal para você depois, no dia seguinte, não ficar muito dolorido é que você faça aí no máximo 30 repetições, no máximo, para não ficar muito dolorido. Agora, se você é intermediário ou avançado, Pode passar de seis séries, fazendo até você sentir bastante a região abdominal. Sentiu a região abdominal do E? Legal. Vamos para a terceira etapa. Agora é que vem o pulo do gato para você, depois do treino, conseguir manter aquela barriguinha bonita. O que, que você vai fazer? Leite desnatado. Por que o leite desnatado? Simples. Teor de gordura zero. Leite desnatado, teor de gordura zero. Um copo de 400 ml ou 300 ml vai depender da sua disposição e se você gosta. Ah, professor, não bebo leite. Você pode fazer leite de amêndoas, leite de arroz. Tem várias dicas aí na internet ensinando a fazer esse tipo de leite. Mas vamos aqui no leite normal, que é o leite que você encontra em qualquer supermercado. Leite desnatado, 400 ou 300 ml. Você pode utilizar uma batata doce pequena, aí você vai ver o tamanho, vai colocar juntamente desse leite, isso aí é tudo passado pelo nosso nutricionista parceiro do canal. Uma batata doce, uma banana prata ou banana maçã e, além desses ingredientes, você vai colocar aveia. Você pode colocar até 6 a 8 colheres de aveia, vai depender de como é que você gosta, se ele é mais grossinho ou um pouquinho mais ralo. Eu gosto do mais grossinho, tipo uma papa mesmo, então eu coloco uma média aí de 6 a 8 colheres de aveia, colheres de sopa, bata tudo no liquidificador, por fim, você joga algumas pedras de gelo para ficar bem geladinho e é só beber essa mistura. Fazendo esse treinamento, tendo esse tipo de aporte de proteína, você vai conseguir ter aquele corpo que você tanto deseja. A última dica para fechar com chave de ouro, se você quiser a minha consultoria Seja ela para a sua academia ou mesmo para treinamento em casa, vai lá embaixo na descrição desse vídeo. Tem um programa anual, anual, com vários treinamentos. Eu tenho várias pessoas que já adquiriram esse programa anual e que estão muito satisfeitas, que estão conseguindo reduzir com três meses, três meses de uso desse meu programa, já conseguiram reduzir e o melhor de tudo eliminando a flacidez. Porque não adianta nada você achar que vai perder rápido. Ah, professor, eu vou fazer, eu vou perder rápido. Não faça isso. Se você perder rápido, vai ficar muito flácida. Então, vai lá embaixo depois, na descrição desse vídeo, que tem e R$42,90 e é pouco por mês, e você tem um ano. É cardápio, feito pelo nutricionista, mais os treinamentos direto ao ponto para pegar e sentir bastante. Um abraço, até nosso próximo encontro.